Olá, irmãos, a paz do Senhor. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, número 52, aqui da Rua Princesa Isabel. E hoje, mais uma vez, nós falaremos da lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 9, que iremos estudar no próximo domingo, dia 31 de maio de 2020. Essa lição tem como título O Mistério da Unidade Revelado. O texto está em Efésios capítulo 3, versículo 5, e está escrito assim, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe. Está em Efésios capítulo 3, versículos de 1 a 13. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez com o professor Joás. Professor, e eu que observei nessa lição o seguinte: nessa, nesse trimestre, quatro lições nós estudamos o capítulo 1. É. Agora, mais quatro lições estudamos o capítulo 2. Encerrou no último domingo. E agora mais algumas lições, começando o capítulo 3. É isso aí. E acabou o mês de maio, nós não saímos do, saímos do capítulo 2 agora, iniciando o 3. É isso. Que profundidade, né? É. E isso agora... mostra como que Efésios é uma carta muito rica. Né? Rica. Teologicamente verdade. e espiritualmente. Podemos falar que é uma das, vamos falar assim, uma das epístolas das cartas paulinas de uma profundidade teológica é. muito grande, né? Então, professor, nós vamos é, estudar essa lição de hoje, uma lição muito importante, o mistério da unidade revelado. Interessante que nós vamos ver que esse mistério esteve oculto no Antigo Testamento todinho e agora ele é revelado aos santos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Foi a, foi a nossa verdade prática. Interessante que nós vamos estudar esse assunto que é muito rico, que nós vamos falar aqui da unidade de gregos, judeus, bárbaros, gentios e por aí vai, que formou a igreja. Vamos lá, então? Vamos lá. Bora lá. Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Tá? Na nossa leitura bíblica em classe, do versículo 1 ao versículo 4 da terceira do terceiro capítulo. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas? Como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então nós vamos estudar esse assunto maravilhoso que é propriamente dito a igreja, né? É um mistério que, que parece que é uma verdade que tem algumas coisas que foi é, guardada para o tempo oportuno para Deus revelar, né? É, não, é, não é mistério para Deus, lógico. Né? É como ele antes, antes dos séculos, né? antes da, da, da eternidade. Lá na eternidade passada, ele já tinha é, esse plano definido. Né? É, ele escondeu algumas, alguns detalhes né? por um tempo, até que é, chegasse à plenitude dos tempos. Né? Ele revelou a esses santos, aí, os apóstolos, os profetas né? da época de Paulo. Muito bom. Professor, Essa lição nós temos três, especi... três objetivos específicos. Primeiro, explicar o mistério oculto de que os judeus gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Aqui nós estamos falando da igreja. No capítulo 2, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então você já falou isso aqui. A verdade era um mistério para os homens Para Deus não é. É, Deus guardou esse segredo né? Vamos falar assim até a revelação do tempo oportuno Já falamos aqui da introdução E agora nós vamos entrar no nosso capítulo 1 O mistério oculto no Antigo Testamento Os gentios ignoravam as, prom as promessas E os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas Porém ambos desconheciam o mistério que esteve oculto Então os gentios não conheciam Desacreditavam os judeus pensavam que, é, que éramos um, o único povo exclusivo dessa promessa. E acabou que ninguém sabia era nada, né? É, é, parece que essa revelação de Deus aí, é, nessa era apostólica, é, é verdades que Deus tinha, é, em detalhes, né, escondido das eras passadas, né, dos, dos apóstolos do passado, né? E, Apóstolos, melhor profetas, profetas né, os profetas do exatamente. passado, e, e assim, o seu povo mesmo, especificamente, né, o povo de uhum. Israel, Deus manteve isso escondido. Agora, é, é importante a gente entender que, ainda que a verdade como um todo, né, detalhes dessa, dessa, desse mistério é, estivessem escondidos por Deus, é, houve, durante toda a história, né, desde Gênesis, houve... É, Algumas pessoas a quem Deus eh, deu alguns lampejos dessa revelação, né? E eh, isso foi registrado nas escrituras. Eh, então, eles não tinham um quadro geral, a revelação completa, como Paulo e os apóstolos, das, os profetas da sua época tiveram, né? Mas, no passado, alguns lampejos, né? Alguma alguma partícula de revelação aqui e ali né? foi registrado nas escrituras para o nosso conhecimento, né? E nós vamos estudar sobre isso, né? Isso. O tanto que isso está é, implícito e explícito no Antigo Testamento todinho. É. Como você já falou, alguns lampejos, né? Alguns, algumas, vamos falar assim, aqueles pinga -gota da revelação, né? É. E a forma que isso foi assim, totalmente revelado no Novo Testamento, através dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Vamos lá, ponto 1. Um, o conceito bíblico de mistério. Do grego, mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinava alguns dos adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então nós vemos aqui que não tem nada de misticismo, de ocultismo. Aqui não... eu vou até usar um termo, professor, se eu estiver errado, se eu me corrijo. Mas o que a gente fala é que não era o tempo dessa revelação Por isso que Paulo fala plenitude dos tempos, não era o tempo para essa revelação E no Novo Testamento sim, foi o tempo Sim, você imagina você imagina uma criança recém-nascida e ela tem fome E você sabe que recém-nascido com fome, como é que reage, né? Como que eles reagem à fome, todo mundo sabe como que é é, aí você imagina, você chega e coloca um prato de arroz e feijão na frente dele, com um garfo, uma colher, uma faca, né? um bifão lá. O que, que ele vai fazer com isso? Nada, né? Verdade. É, porque ele não tem a revelação completa. Né? Ele ainda, ainda vai passar pela papinha, ainda vai passar por um monte de fases até chegar ao bife. Né? Até ele poder lidar com o bife, com o arroz e feijão. Né? Então, talvez a revelação de Deus, assim... É, e Deus guardou o bife para o final, né? O bife lá para o tempo certo, né? Verdade. E por isso foi foi dessa maneira que foi, né? Foi aos poucos, pinga gotas, né? É, e aos poucos, aos poucos, até chegar o tempo de revelar tudo. É, isso é muito interessante essa essa metáfora que você usou. É exatamente assim, tem coisa que nós não estamos prontos para receber aquela revelação. E Deus simplesmente ele esperou o tempo certo. Ele conhece, é. ele detém o tempo. É, então ele esperou Se ele revela isso lá no Antigo Testamento Não ia fazer muito né, sentido É igual quando a gente estuda escatologia Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver aqui é, O capítulo 9 de Daniel com o capítulo escatológico Daniel não recebeu a interpretação real Ele recebeu a palavra Deus falou, registra, fecha o livro, serra, Porque a, a, a, o acontecimento não é para agora, é para o fim é. Então ele teve uma revelação ali não, não foi assim tão profunda, não, não por parte de Deus, mas por parte dele não conseguiria entender. Não, não viu com a clareza é? que, que aqueles que participaram do evento escatológico Exatamente, viram, né? é. Exatamente, mas ficou registrado. É, né? é, é o que isso. nós falamos aqui desse mistério. É isso. É. Dois, o desconhecimento do mistério. Para compreender em sentido, o mistério esteve oculto desde outras gerações. É preciso pôr em foco... O advérbio como, que aparece nos textos com valor circunstancial, noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Então esse é um fato também, né? É, não é que ninguém tomou conhecimento de, desse mistério da unidade né? uhum. não é que ninguém no passado te, tomou conhecimento de que Deus queria fazer dos gentios o seu povo também né? é, é que eles não tiveram esse conhecimento como o apóstolo Paulo e os profetas da sua época tiveram né? eles estão vivendo na, na, na plena inauguração do reino né? eles estão vendo acontecer né é, então, lá no passado, né, se você lê, é, o profeta messiânico Isaías é onde é mais claro essa intenção de Deus de salvar os gentios. Né? Eu anotei algumas passagens, a Isaías 11, é, verso 1 ao 10, Isaías 42, 1 ao 5, 52, 15, 65, 1. Né? Isaías ele, ele tem bastante disso, de, dessa intenção de Deus de. É, fazer dos gentios o seu povo, como Israel era seu povo, né? Verdade. É, então, é, não é que eles não sabiam, é que eles não sabiam da maneira como Paulo ficou sabendo, né? Não vinha com tanta clareza, é, né? Isso. Eu vou fazer uma outra analogia aqui. É como que antigamente, né, para quem tem mais dos 40 aí, hum. é né, como que antigamente usasse uma luz de lamparina e hoje nós temos refletores. É. É, não, ilumina um estádio inteiro né? não é? Uma lamparina clareava só um pouquinho aqui ó. Já um refletor ilumina aí um espaço para 50, é. 60 mil pessoas é, Basicamente é uma, é uma, nós estamos falando em termos de revelação é. né? E outra coisa, Deus também precisava construir um cenário Não por causa dele, Deus É por causa de nós seres humanos isso, nossas é? limitações Exatamente, né? nós estamos falando de um Deus ilimitado Para um ser humano que tem uma mente limitada é. Então precisava, ele precisava, vamos falar assim Triturar esse alimento para chegar até nós Preparar mais Preparar o né? terreno, né? Exatamente Por as bases, como nós vimos na lição passada, né? Por Exatamente os fundamentos Agora, interessante que eu fico olhando, professor é, é como que Deus é criterioso na sua palavra Como Deus vela a sua palavra para manter isso aí você falou de Isaías aí, 700 anos antes de Cristo, é, e ele, e ele já, já citou isso aí, né? Um povo que andava em trevas viu uma grande luz. É. Muito, muito forte isso, né? Forte. Muito forte. Beleza. Vamos no ponto 3, então. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios... Eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo. Que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo. Que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um, de um mesmo corpo, a igreja. O mistério oculto. Interessante, professor, que se a gente falar isso, pegar lá de uma forma cronológica, de uma forma bíblica, do jeito que está no nosso na nossa Bíblia, se a gente pegar o último livro do Antigo Testamento, Malaquias e expressasse uma forma como iria, como iria acontecer a questão da igreja, por isso que os profetas eram taxados como loucos também em alguns pontos né? é, é, o que eles falavam não, não, não, não se tinha a compreensão assim no momento que eles falavam né? É, e parecia mesmo uma coisa de outro mundo, parecia loucura mesmo né? É, isso é esses livros proféticos então, né é, se você ler Apocalipse por exemplo, né, os maiores especialistas em escatologia divergem muito assim é sobre alguns textos de Apocalipse porque é muito alegórico, né, muito é, tem muita figura de linguagem, tem muita é, comparação, né, então é, é, essa revelação é, o, o Apóstolo Paulo ele usa no verso 3 aqui, né, duas palavrinhas, né, o mistério uhum. e a revelação, né. O mistério, a gente já entendeu aqui no próprio comentário, né, que é aquela, aquela verdade que tem detalhes que precisam ser preservados até o momento certo de ser mostrado, porque a pessoa mesmo não saberia lidar com aqueles detalhes. Né? É, mas... é, isso é o um mistério. E revelação, né, o, ter, o termo que aparece é, no original é apocalipse. Né? Olha bem. É, revelação, o um mistério é manifesta, manifestado pela revelação. Né? Então é... é esse apocalipse é como alguém que descobre uma cortina, né, para mostrar o que tem lá do outro lado, né? É, então é esse, esses são os termos que Paulo usa para falar desse mistério. E ele diz que por causa desse mistério, ele começa assim, o capítulo 3, né? É, por por esta causa eu Paulo sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, né? Ele deixa claro que é, possivelmente aqui a é prisão em Roma, né? Uhum. A gente viu isso lá na primeira lição é bem possível que seja prisão em Roma, é, possivelmente ele está preso por causa dessa pregação de que Deus quer os gentios como seu povo também. né? É Coisa que já estava nas Escrituras, já estava previsto desde Gênesis é, capítulo 12 aqui, né, verso 3. Aí tem Gênesis 18, 18, 22, 18. É né? Tem aqueles textos todos lá em Gênesis ainda, né? A intenção de Deus de salvar todas as nações, todas as famílias, né? chamá-los é de seu povo. É, e Paulo pregando isso, mostrando, porque ele pregava mostrando pelas escrituras. Né? É ele disse isso lá aos Coríntios, eu não vim até vocês com palavras de persuasão. Paulo podia falar para filósofos com tranquilidade, né? mas problema. ele pregou para eles, ó, eu não vim com palavras de persuasão humana, palavras de sabedoria, não, mas com escritura, né? com poder e com sinais. né? Eu vim, ele veio, a pregação dele era é, é, Bíblia. Verdade. A pregação dele era baseado nas escrituras. E os sinais evidenciavam que ele estava falando verdade. né? Então, é, eu... é tão interessante isso quando você fala de... Nós já falamos aqui várias vezes. Ontem, o irmão Norma falou... É, num comentário né Quero só replicar o que ela falou Que a pregação não pode ser A nossa fé, na lição passada Nós estudamos isso Ela não pode ser baseada em na filosofia, né? filosofia O fundamento da nossa fé É Cristo, é a própria palavra Então, é, se a gente for analisar Paulo é bem contemporâneo a alguns filósofos bem, vamos falar assim, e ele conceituados. Conhecia, né? E conhecia, conhecia né? profundamente. Né? Dá para ver que ele conhecia profundamente. Mas assim, ele falou... Se né, no... pregava a Bíblia. Olha bem, professor, ele falou uma certa feita que o conhecimento que ele tinha desses... É, vamos falar assim, o conhecimento secular que ele tinha era comparado a esterco. Ele falou isso. É. Né? E ele colocava a palavra de Deus acima de todo o conhecimento que ele tinha... Conquistado ali o conhecimento secular é. Dessa filosofia e tanta a história e tantas outras coisas que ele passou muito tempo estudando é, Eu não estou desmerecendo isso Eu estou dizendo que em comparação com o mistério, com a revelação máxima de Deus Que é a sua palavra, isso não tem comparação né não Claro é, Isso é. não pode nem se, nem se comparar é. É. Isso é muito bom Por que a gente está falando isso? É para todos, inclusive os nossos ouvintes entenderem A importância que é a palavra de Deus A revelação da palavra de Deus é. É. É. e há mistérios na própria escritura, né, que é, com a sabedoria humana, com a filosofia humana você não não tem a revelação, você não tem o entendimento do que... precisa ser é, são mistérios que são espirituais, precisa de revelação espiritual, Fernagem. precisa até intimidade com Deus, com o Espírito Santo para saber do que que a escritura está falando, né? É, a Deus Deus vela tanto pela palavra dele, tem dois textos que eu quero citar, que a gente encerra esse capítulo primeiro aqui é, dois textos, primeiro Jeremias 1,12, Que o próprio Deus fala, eu velo sobre a minha palavra Para fazer cumprir, ponto e, o, e um segundo texto que eu quero compartilhar É Salmo 138, versículo 2 Também Esse texto, o próprio Deus fala ó, Porque puseste a tua palavra Acima do teu nome Ou seja, a palavra de Deus é superior Sim Então a gente vê assim, uh, o tanto que Deus Vela pelo cumprimento Super. da sua palavra é. E isso é de uma importância muito grande destacar. Não tem nada nessa, nessas páginas né? que, não, que, não, que não seja digno de total e plena confiança. Né? Verdade. É, qualquer coisa que a gente lê aqui é, é digno de aceitação e você pode confiar 100% que é, vai dar certo. E glória a Deus por isso. Né? É. Vamos lá, professor. Capítulo 2, nosso tempo não para. Nós vamos falar agora do mistério revelado no Novo Testamento. O que era oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo. Então nós vamos falar em três subtópicos também. Primeiro, revelado aos apóstolos e profetas. Segundo, o mistério oculto revelado. E o terceiro, a magnitude do mistério. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Em passagem correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de um homem algum. Ele fala isso muito em Gálatas. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Também ele cita Gálatas. E que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Também ele cita Gálatas. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. E ele também citou Gálatas. Gálatas é. 1, 1, 1, 1.1, 1.11, 1.16 e 1.12. É, agora olha o texto que ele fala em Atos O apóstolo assegura ainda Que o mistério oculto foi revelado Pelo Espírito de Deus a ele E aos demais apóstolos e profetas Isso a gente vê duas citações Atos 11, 4 17, Atos Desculpe, Atos capítulo 11 Versículo 4 ao 17 E o versículo 27 uhum. A gente vê essas citações Interessante que é, esse mistério foi revelado Exatamente por causa do tempo oportuno, por falar em tempo, eu quero fazer uma colocação aqui e quero te passar para você comentar sobre isso. É, existem duas conotações de tempo, que eu gosto sempre de falar isso lá no Antigo Testamento, e para mim é uma das melhores conotações de tempo que eu já li na Bíblia, é Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, nós vemos ali duas conotações de tempo: o Cronos e o Kairos, ou seja, o nosso tempo. Que horas são agora, nosso tempo, na nossa limitação humana, Cronos. E o Kairos, que é agir no tempo de Deus. Esse mistério que estava oculto, não estava no Cronos, ou seja, no tempo do homem, estava no Kairos, que é o tempo de Deus. E no tempo de Deus ele vem à tona, assim como será no arrebatamento, as revelações apocalípticas e tantas outras. É, Deus sabe o tempo oportuno para cada situação, para cada momento, né? Por isso ele guardou alguma revelação para o tempo oportuno. Né? Quando não é o tempo, é... quando quem vai ouvir a revelação não vai entender nada, ele guarda para o momento oportuno. Né? É, volto à analogia que você fez essa questão lá no passado, né? Essa analogia que você comparou muito bem. Se der um prato de arroz com feijão, um bifão hum. para um menino não vai fazer nada com ele. É. Ou seja, não vai saber o que fazer e vai continuar com o fundo do mesmo jeito. É. Interessante essas citações de atos aqui, né? É, o papel de, do Espírito Santo na revelação. Exato. Né? Isso aqui a gente não pode deixar ba passar batido também. Por que porque que ele é, lá em 1 Coríntios 2,4 essa essa é a referência também, né? por que que lá em 1 Coríntios 2,4, né, a minha linguagem, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Né? Uhum. É, é, e o texto de Atos 11, 4 ao 17 e 27, né, é, você vê que a revelação ela veio por causa do agir do Espírito Santo. Né? humano, né? Sem o Espírito Santo não haveria possibilidade do homem, na sua própria sabedoria, com seu próprio entendimento, né, é, recorrendo à sua própria filosofia, é, alcançar essa revelação. Não teria como. Né? Só a revelação só veio porque Paulo... Estava é, é, se deixando é, usar pelo Espírito Santo que revela né? A, a boa, mistério. professor, muito boa E outra coisa que eu quero destacar nisso também É o papel do Espírito Santo é, nos dias atuais A gente não pode esquecer que claro. ele é Deus, né? Ele é. é o nosso Consolador E ele tem um papel fundamental até mesmo de, de revelar mesmo Convencer, né? Jesus falou isso em João 10, né? que ele iria para o Pai, mas ele enviar um outro Consolador. E quando esse Consolador viesse, ele iria convencer o homem do pecado da justiça do juízo. Então é o Espírito Santo que em nós, nós ouvirmos a palavra, o Espírito Santo ele usa a palavra para nos convencer disso aí revela também, né? A revelação é, é. proveniente de Deus e não é do homem. É. Esse convencimento só pode, só é possível pela revelação. Eu vou né? até falar uma coisa. Negócio... Eu conheço o juízo de Deus, a justiça de Deus. Eu só quero... pela revelação. E eu quero até aproveitar a oportunidade que me é ímpar, e eu preciso falar isso: é que os dons espirituais, os dons espirituais e também os dons ministeriais, não é para ninguém ganhar nada com isso. Os, principalmente os dons espirituais lá de 1 Coríntios 12. Para o que for útil, né? Para o que for útil. E isso aí é para impulsionar a pregação do Evangelho. É para alavancar o reino de Deus e não é para outra coisa. É isso. Né? É bom a gente falar isso. Vamos lá então. Ponto 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração que o Pai idealizou tudo desde sempre. E a gente vê no capítulo 1,14, capítulo 3, versículo 11 E prossegue com a execução da obra de Cristo. 1, 1,7, 2,15, na mesma epístola de Efésios. E também com a criação de uma nova humanidade, 2, versículos de 1 a 10. Como também a união de judeus e gentios como a família de Deus e o corpo de Cristo. Aí nós estudamos o capítulo 2 todinho, agora adentrando no capítulo 3. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Que nós começamos a falar. E por fim o anúncio dessas dádivas do ministério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então nós estamos falando dos tempos atuais. É. Falando do tempo antigo que isso foi revelado falamos do tempo dos apóstolos e profetas no novo testamento que isso foi mostrado para eles de uma forma ampla e falamos do tempo atual que nós já conhecemos e devemos falar sobre isso que é a igreja do senhor. É aqui nesse ponto 3, a gente chega finalmente na, na revelação, né? Uhum. É, Para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Essa é a revelação. O que, que Deus quer revelar? Como ele é sábio no seu agir. E ele age de multiforme né? sabedoria. É verdade. Ele é. age de várias formas. Multiforme sabedoria. Muito bom. É, então, é, você vê, a gente já viu até aqui, né? Que é, Deus é, sempre quis salvar toda a humanidade sempre quis revelar a todas as nações a todas as famílias né, abençoar todas as famílias ele falou isso para Abraão quando chamou né, a linha Abraão ele começou um povo né, elegeu um povo para isso para fazer a sua sabedoria conhecida de todas as nações esse povo parece que falhou um pouco nesse nesse aspecto porque ficou com Deus só para ele né, foi exclusivista na na sua adoração e Parece que, que esse papel é, evangelizador né, de mostrar é, a, a glória de Deus para os de fora ficou meio que esquecido. É, e agora, no tempo aqui dos profetas e dos apóstolos do Novo Testamento, né, é, esse, lembrando também né, que a gente já falou isso na aula passada, não preciso falar que, que apóstolos são esses, que profetas é, mas... são esses. É, agora esse mistério está revelado. Né? É, Cristo inaugura, ele veio trazer esse reino que foi prometido também lá no começo né? Ele veio trazer esse reino, já inaugurou esse reino Ele diz o reino já veio, já está entre vós né? é, E esse reino foi inaugurado na sua igreja né? é, Agora a igreja é esse farol né, responsável por, por temperar, por salgar por iluminar, né, por Verdade. mostrar a luz do evangelho, da salvação é, e agora é, todos podem ver né, o mistério revelado na igreja é na igreja que o mistério se revela Verdade. Né? incrível professor, quando a gente fala isso a gente volta a um, a gente volta, né, a um, a um texto muito conhecido no antigo testamento também sobre a, a, a promessa da, da infusão do Espírito Santo lá de Joel capítulo 2 interessante a gente lembrar disso e eu pergunto assim é, o Espírito Santo hoje é derramado sobre toda a carne, na sua completude? É, o, toda a carne de Joel é, é, não é mais só sobre é, levitas, sacerdotes, profetas e reis. Uhum. Como era na, no, no tempo do próprio Joel, era assim, uhum. só sacerdotes, profetas e reis. Só uhum. quem tem unção que recebe o Espírito Santo. Sem unção não, não é possível, né? É, e você vê isso em toda a escritura né aí a promessa é o que? No, nos últimos dias aí vem sobre meninos, sobre velhos sobre né? é, e não precisa ser levita não precisa ser judeu não precisa ter unção né a unção é o próprio espírito que Verdade. vem sobre a pessoa né então é toda a carne nesse olha, sentido e olha o tanto que isso ampliou é. agora se Joel fala dessa forma no tempo dele, alguém iria acreditar? Assim, não, é, não é tanto acreditar, mas é, conseguiria os imaginar amigos, o cenário Os próprios amigos talvez olhassem, o que você que está dizendo? Você né? está dizendo que um não judeu, alguém que nem sacerdote é, nem levita o cara é e vai receber o Espírito Santo não é? Então é, é para é. os nossos ouvintes entenderem assim, a temática, da, da, o tanto que é amplo essa é. questão E tem uma parte dessa profecia também que vai se cumprir no milênio, né? onde todos terão, né? Todos que vai ser um reino, fato, né? um reino milenar, um reino de Cristo. Todos de fato terão o Espírito Santo. Né? Então assim, a gente vê o tanto que isso é importante. Então nós falamos do ponto 3 também, a magnitude do mistério, ou, ou seja, ninguém um tempo atrás conseguia imaginar que seria dessa forma. Espera aí, judeu, grego, bárbaro, gentio, como é que é? Isso tudo no mesmo lugar e falando de um mesmo Deus? Isso era praticamente fora de cogitação. Aí vem Cristo e salva grego, judeu, bárbaro gentio e forma a igreja do Senhor isso é, é. maravilhoso você vê aqui no próprio comentário do, do ponto 3 diz isso que o senhor acabou de falar aí, né? é, os, é, os amigos da época lá de Joel, eles entenderiam isso? É, parece que não, porque você vê os próprios alguns, alguns dos apóstolos tiveram dificuldade de lidar com isso gentio sendo salvo gentio recebendo o Espírito Santo né? Difícil, é, alguns alguns até apóstolos se, se escandalizaram com isso o próprio Pedro né o próprio apóstolo é Pedro imagine, teve é dificuldades imagine. com isso então você é, vê que é, a revelação ela na época que ela está acontecendo ela ainda ainda foi assim muito grande né foi de uma é magnitude imagine. muito além do nosso é, entendimento muito, né? além. muito bom Professor o nosso tempo tá afindando aqui vamos dar uma sintetizada aqui nesse ponto eh, no capítulo terceiro né, os mistérios pré-estabelecidos por Deus Ou seja, Deus já havia traçado isso Assim como ele fez com o plano da salvação isso não pegou, A queda do homem não pegou Deus de surpresa Assim a igreja também, a formação desse mistério Que foi revelado no Novo Testamento isso Não pegou Deus de surpresa de forma nenhuma Foi o próprio Deus que planejou isso Mas nós temos aqui três tópicos E eu queria que a gente sintetizasse Para encerrar esse programa de hoje Primeiro, as riquezas insondáveis de Cristo Isso aqui nós estamos estudando desde a lição de número 1 um que essas riquezas são imensuráveis, né? É, e a gente fala aqui da igreja. Alguém imaginaria o quão importante, o quão insondável seria esse mistério? É. Hum. É, é, o ponto 3 aqui vai, vai ser um reforço disso tudo que a gente já falou, uhum. né? Por isso dá para a gente fazer essa essa síntese dos três pontos aí, né? As riquezas insondáveis de Cristo, né? Uhum. Aquela perfeição, né? Aquela perfeição do ministério é, que estava escondido em Deus, né? Uhum. É, o plano de Deus para a sua igreja, né? Para a inauguração do seu reino, né? Isso tudo a gente já vê em atividade até hoje, né? Verdade. É, os papéis da igreja mostram isso, né? É, que é mostrar como Deus é sábio, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso no seu agir, né? É, verdade. A igreja é que revela isso ao mundo. Verdade, é, verdade, é, verdade. É, e do, o propósito de Cristo era fazer isso. Ah. Cristo veio né, para trazer salvação e com isso ele veio também inaugurar esse reino que um dia vai ser é, como o senhor falou, no milênio né, um dia ah. vai ser efetivamente né, sobre todos, sobre toda a carne todas as nações né, um dia todo o joelho vai se dobrar diante do seu poderio né, mas é, por enquanto né, a sua igreja esse reino funciona na sua igreja né, é, e o plano divinamente para estabelecido, né? A gente já viu é, qual era o plano, né? É, esse plano diz respeito à sua igreja. Então aqueles que respondem de forma positiva à salvação que Ele ofereceu, né? À sua igreja, né? É nessa igreja que esses mistérios são revelados, né? Esse mistério da unidade é revelado e é nessa igreja que é, o plano mesmo, de fato, acontece, que é Qualquer um, em qualquer tempo, pode se achegar ao trono da graça, ao trono do próprio Deus, né? com confiança, com ousadia, Verdade. sem temor nenhum. Né? Temor é, naquele sentido de medo. De medo. Né? Mas com reverência, lógico. Né? É, às vezes a gente tem que ter cuidado. Né? Porque Verdade. É, às vezes alguém pode entender diferente. É, o temor ainda é, faz parte do, do, de quem se aproxima de Deus. Né? Verdade. É, e assim. Mas essa ousadia de, de chegar sem medo. Do é, caminho está livre, momento. aberto. Está aberto, né? Não tem mais véu, não tem mais uhum. barreira, não tem mais muro de separação. Muito né? bom. Professor, o que nos resta então é encerrar a nossa lição e dizer o quanto é importante a gente fazer parte da igreja. Esse mistério que você estava por né? A igreja é onde esse mistério acontece. Né? É, em muitos lugares a igreja é chamada de comunidade. Né? E se você lê 1 João 1,7, por exemplo, você vê que esse, esse termo é muito apropriado à igreja, que é onde a unidade é algo comum. Né? Verdade. A comunidade é onde a unidade é comum. É, só na igreja isso é possível. né? É, a gente vê clubinhos aqui e ali, que isso é, é, às vezes há uma unidade de fachada, né? Uhum. Mas na igreja não. Na unidade, a unidade da igreja é comum no meio da igreja, né? E é, o interessante, interessante, professor, que isso só acontece por causa do Espírito Santo que está no nosso meio. Isso. Ele que dá a liga, né? É ele que dá a liga, né? Graças é. a Deus. Conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito. Aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Fechamos então, né? É isso. É isso aí. Uhum. Queremos te agradecer pela companhia de sempre. Vamos continuar orando por essa situação de pandemia que estamos vivendo. Vamos continuar orando pelos profissionais da saúde que estão envolvidos na linha de frente. E vamos continuar pedindo a Deus que sempre esteja conosco, né? ele sempre está, mas é um dever nosso orar, intensificar a nossa oração nesse momento difícil. Quero dizer a você que a igreja do Senhor está orando e quero que você conte com as nossas orações. Se você tiver um pedido de oração, pode nos mandar através das nossas mídias sociais, do Facebook, do Instagram, até mesmo do Youtube. E fique ligado nas nossas programações, ok? Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.